E aí, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Ah, na área E, cara, eu estou com uma surpresa, uma caixa muito misteriosa. Chegou aqui em casa e eu sei que você está assim, que nem eu, com muita dúvida. para saber que caixa é essa, o que tem dentro dessa caixa. <risos> Gente, esse vídeo aqui no canal vai ser um pouco diferente do comum, um pouco diferente do que eu geralmente trago aqui no canal Mas eu sei divertido, vai ser legal, tenho certeza, cara, porque a gente vai abrir uma caixa aqui que chegou Que na verdade foi o meu primo o Neto, que, que fez todos os esquemas, eu nem sabia Ele só falou, ó, oh, chegou uma caixa lá embaixo, vai lá buscar Então é surpresa pra mim e também é surpresa pra vocês, cara Vamos ver o que veio nessa caixa, deixa eu pegar aqui pra vocês Quero que vocês adivinhem, eu vou fazer uma charadinha com vocês <risos> Eu vou fazer uma charadinha com vocês. Quer que vocês adivinhem? Pega um ovo e uma frigideira. Vamos ver se vocês sabem de quem que é a caixa. Olha, se você chutou... Omelete! Você acertou, moleque. Deixa eu ver se tá focando ali. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Show. É isso mesmo, galera. Chegou aqui uma caixinha da Omelete. A Omelete Box. É isso. Daí eu vou abrir aqui com vocês, né? Porque eu e o Neto, cara. Eu e o Neto somos duas pessoas que curtimos muito essa, essas paradas... Essas paradas meio nerd assim, pegar como que como se chama um Como se chama? Existe um nome né? Periféricos. Tá, errei. Não vai atrás. Ó, mano, tô abrindo aqui a caixa. Essa caixa é muito top. Eu e Neto gostamos bastante desse... É tipo brindezinho, essas coisas assim. Eu acho que esse é o nome. Não sei. Aqui, ó. O B o Omelete. Box. Ah tá, até eu entender aqui Porque é um negócio que funciona um pouco diferente, vocês sabem disso Mas mano, a gente vai abrir essa caixa aqui Achei a caixa muito top Um Visu, show de bola Né, esse laranjão aqui A gente vai abrir essa caixa Mano, eu sou ruim com o um Unbox Pra abrir as coisas, não é que eu sou ruim o Unbox um Pra falar até que vai, eu sou ruim pra abrir as coisas mesmo sou meio desastrado Mas, ó, eu tô gostando do que eu já tô vendo aqui Vocês estão curiosos? Curiosos? Curiosos? <risos> ó galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que esse aqui é um poster, não sei. Ó, oh, já, já vi um, um RAG Ragnarok. Neto? Te prepara aí. Quem tá ansioso aí também é o Neto, né? Tá muito ansioso pra ver. Mas, mano, olha só que doideira. Vamos ver Olha que massa, galera. Eu não sei quem é. Que eu não sei que personagem é esse aqui. Sabe? Não, não. É vilã, né? É, eu sugeri. eu também pensei que era a vilã, mas eu não sabia ao, ao certo né? Mas enfim, é do Thor, isso eu sei Thor eu sei, Thor eu conheço Cara, eu, eu achei estranho isso aqui Porque a gente vai botar em, em que tipo de quadro? Nesse formato, eu não sei eu achei, meio, achei meio diferente, mas achei bonito esse formato aqui E esse aqui eu não sei do que, que é, né? Tu sabe? Ó, como falar, como falar com garotas em festas <risos> Como falar com garotas em festas? Da hora, né? Achei bonitinho isso aqui. Achei bem diferente, bem... É, top, que é o cara que vai segurar as coisas aí que eu vou te... vou te entregando. Os... Os brand. Ó, agora vamos assim, pra essa revista aqui. Revista Omenet Box. E já tem aqui na capa, direto, Game of Thrones. Mano, Game of Thrones, pra quem sabe Pra quem me conhece, sabe que Game of Thrones É a minha série favorita Eu sou apaixonado por Game of Thrones Não, não existe pra mim outra série Que se compara, sério é, é algo de amor mesmo Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha Na revista, montou daqui Essa revista aqui, galera É da própria Omelete mesmo É uma revista de, de outra, enfim, de outra marca É da revista Omelete Box então achei bem legal, vou dar uma lida depois Achei bem bacana ele estar trazendo esse Né, esse conteúdo assim em, em Revistinha, achei bacana pra caramba Ó, temos aqui também Mano, esse Neto acho que vai gostar Um livro Um livro mesmo Livro mesmo de, de ler Um livro pra ler, tá Muito bacana Eu acho que vou ficar com a revista que tem menos folhas O Neto vai ficar com o livro Brincadeira galera Mas olha só esse aqui é uma, um livro Do Wayne DeGotta Brincadeira Eu tentei americanizar o um negócio, mas não deu muito certo Mas é o um livro do Batman Cara, achei muito da hora também Eu não sabia que eles né, que Na uma Box vinha Também poderia vir algo assim como um livro Achei muito da hora, muito da hora mesmo Eu queria ser um cara Que conseguisse ler livro assim, Conseguisse focar bastante Porque eu sou apaixonado por livro, mas não leio <risos> é, é estranho isso, eu sei mas eu gosto muito dessa parada, quem, quem lê livro eu acho muito top E mano, essa camisa é sério, é sério e isso aqui, agora eu fiquei empolgado Agora eu fiquei empolgado, agora eu vou mandar na rua estilozão aí Com a camisa de quem? Vamos ver aqui Com a camisa do Ragnarok Thor Mano, olha aí, que show, bicho Cara, eu acho que essa camisa não é pra mim Eu não sei, sabe? Eu não sei se esse vestido aqui É pra mim, eu acho que é pro Netinho aqui do meu lado netinho. Acho que o pessoal tá curioso pra saber quem é o Netinho né? Porque tem gente que não te conhece Tem muita gente que não te conhece mais Ai, mano, será que isso aqui... é. Oh, voids, será que é de comer? Mano, se for de comer, vai ser o melhor de todos <risos> Esse é o que mais... Esse é meu, Neto né? Esse não pode ficar com livro Pode ficar com o que tu quiser o Void, mano. Não, eu acho que não é de comer, não. Eu acho que, eu acho que é tipo um, um... Sei lá, deixa eu ver aqui o que, que é. Vamos ver o que, que é isso aqui. Ah, mano, pensei que tinha doce aqui dentro. Eu vi o Void ali, mas, cara, que da hora isso aqui. Olha só, galera. Isso aqui é da Mulher Maravilha. Não. Nossa. <risos> da Mulher Maravilha. O símbolo do Batman ali, falando que era da Mulher Maravilha. <risos> é da Mulher Gato, eu acho que, obviamente, né, porque... Enfim, vamos ver se dá pra girar aqui A Bart, Bart Bat, Battle Girl É da Battle Girl, galera, desculpa aí, errei Eu tô zoando, tu não tava tá vendo que eu tô zoando É a Bat Girl Mas ela só gira aqui, será que não abre? Tem alguma surpresa aqui dentro? Então, vamos desvendar isso aqui, galera Porque eu acho estranho eu abrir Eu tenho medo de estragar o brinquedinho eu Acho que deve ter alguma... Galera, o brasileiro é um bicho complicado, né? Vem algumas informações sempre nas embalagens, nas caixas Tipo, do que você deve fazer E o cara é metido, o cara vai lá e mete a mão Vai estragar o trequinho Então, Neto Estraga o trequinho É a Batgirl, né? Tá aqui escrito aqui, ó Não vai aparecer, não vai focar Eu sei disso que não vai focar, calma aí Deixa eu trazer mais pra trás Mas tá escrito aqui, ó, esse local aqui Batgirl, Better Girl Vamos falar bonito, né, galera? Eu falo bonito Neto que não entende eu, mas eu falo chique aqui e galera, veio esse aqui, esse aqui é o último coisinha que eu tirei da caixa Uma caixinha que eu tirei da caixa É uma caixa isso, uma, uma caixa dentro de uma caixa, né? Vamos ver o que vem aqui dentro Collection collection. Mano, ah, eu gosto das coisinhas Pensa numa coisinha que eu gosto É isso aqui, calma aí da embalagem já né? Olha aqui galera, que da hora É aqueles negocinhos de metal, eu sou maravilhoso o nome das coisas Mas eu vou mostrar aqui, vou tirar Galera, eu acho muito top, eu gosto muito desses desses enfeitezinhos, enfim, como que é? Eu não sei o nome disso aqui, mas enfim, eu acho muito da hora esse negócio aqui. Oh, meu dedo maravilhoso ali, né? Calma aí. Eu acho muito, muito, muito da hora mesmo, a gente vai botar aqui mesmo. Olha ah, que da hora, olha que lindo que ficou aqui, como vocês não conseguem ver. E é o Loki, tá, galera? Esse aqui é o... O Neto acabou de falar aqui pra mim que isso aqui é uma figure exclusiva do Omelete, é colecionável, então é, é, é totalmente deles, eles que fizeram, né? Eles que... É, enfim, vendo esse negocinho aqui né? Vendo junto com a omelete box Cara, eu achei muito da hora Uma das coisas que eu mais gosto é esse negocinho assim Que bota de enfeite, enfim, de, de personagens eu acho, eu acho muito, muito da hora mesmo isso E por fim, galera Vem esses sacos aqui de, de ar Enfim isso aqui, é, isso aqui é muito importante As pessoas não dão valor pra isso, mas é muito importante Ah, João, seu burro Faz uma, uma review da caixa direito Olha aqui, galera Que da hora Estamos recebendo aqui, né, então hoje a gente tá meio feminina, cara. Estamos recebendo os, os periféricos, periféricos. Estamos <risos> recebendo os brindes meio femininos hoje, galera. Olha aqui, veio isso aqui, não sei se é feminino ou não. Isso aqui é, é daqui? Não, é só isso aqui, ó. Veio um de cada um. Veio um de cada um não, veio um de cada vez. Tá uma mulher maravilha? Aquaman? Nossa, acabei de chamar o Aquaman de. É, vai o cara mais macho, acabei de chamar o cara mais macho do filme de. <risos> que o símbolo dele era meio feminino. Brincadeira, mas achei outro, outro negocinho da hora aqui. Eu não sei o que, que, que a gente vai usar esse aqui. Se esse é um brinco. Esse... <risos> Eu acho que é um brinco, galera. Né? Tu acha que é um broche. Eu ainda continuo com a minha tese de que isso aqui é um brinco para botar, o um brinco de cada. de cada super-herói aqui. Enfim, achei da hora, porque daí tu pode, pode vir uma hora O do Superman, ou do Batman, a Mulher Maravilha achei pra caramba esses Brincos <risos> Que a é Malete tá dando aí Nossa, muito bacana, muito bacana mesmo Neto, vê se tem mais alguma coisa na caixa Se eu não esqueci de nada E galera, por fim veio esse bilhetinho aqui ó Vocês não vão conseguir ver novamente Mas eu vou falar pra vocês o que veio nesse bilhetinho Aqui ó, tá falando que você Você, eu e o Neto, ou o Neto só, enfim Você ganhou 20 de desconto No... Na Graphic Novel Nossa, calma aí, calma aí, calma aí. Você ganhou 20% de desconto na Graphic Novel ou novel, sei lá. Como falar com as garotas em festas? Que é um, provavelmente um livro. A gente ganhou 20% em um livro, né? A gente usa o cupom. O cupom que tá escrito aqui. Na Amazon. No site da Amazon. E esse cupom é válido até a meia-noite. No dia 15 de outubro de 2017, Beleza, Neto? Então vamos usar, vamos torrar esse cupom aqui porque não está podendo, né? Tá cheio de coisa agora. Obrigado, Omelete! É nóis! Porque o é Omelete que ofereceu pra nós aqui, né? O é assim? Omelete que, que coisa pra nós aqui deu oportunidade pra nós estarmos adquirindo. Lembrando galera que esse vídeo aqui não é patrocinado pela Omelette, pela Omelette Box E sim a gente que adquiriu porque a gente gosta bastante desses, desses, dessas caixas que vem várias coisas geeks, várias coisas nerds Enfim, a gente adquiriu de outras também e agora pegamos aqui da Omelete e achamos bacana pra caramba tudo que veio dentro E com certeza esse aqui vai enfeitar nosso estúdio aqui, vai enfeitar o nosso cenário, nosso setup Isso é legal, isso é bacana eu sei que eu não sou um cara assim, ó, que manda muito ver um negócio nos, nos trecos de apresentar. Eu não tenho linguajar muito técnico no negócio, mas eu tento, eu me esforço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Um beijão no coração de cada um e valeu!